Bom dia, bom dia, bom dia! Para nossa reflexão diária, o texto está em Provérbios capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 6. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso. E quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Jesus em uma parábola no capítulo 7 do livro de Mateus, Ele relata a história de um homem, um homem chamado sábio, um homem chamado prudente. Aquele que decidiu construir a sua casa, mas decidiu construir a sua casa sobre a rocha. Veio-se a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e batiram contra esta casa. Mas contudo ela não caiu, porque ela estava sendo edificada, ela estava edificada sobre a rocha. Quer obter sucesso em sua vida? Quer encontrar vitórias diante das suas batalhas? A Palavra de Deus, ela vai ensinar que nós precisamos obter a sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor. Você que está construindo a sua casa, peça sabedoria ao Senhor, peça discernimento, peça conhecimento, peça aquilo que é precioso e agradável aos olhos do Senhor. E a Palavra vai te chamar de homem sábio, homem prudente, o homem que tem força em suas mãos porque adquiriu sabedoria e adquiriu conhecimento. E esse, se assim você desejar, você sairá para a guerra, sairá para a sua batalha e você obterá a vitória. Se você é essa pessoa que deseja ter sabedoria, eu convido a você a orar junto comigo. Amado Deus Poderoso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que se inicia. E te agradeço, ó Deus, porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é cheia de virtude e de palavra de sabedoria. Feliz é o homem que encontra a sabedoria. E se assim, ó Deus, o Senhor encontrar esse desejo em nosso coração, te peço, ó Deus, que o Senhor derrame da tua sabedoria sobre as nossas vidas para que nos dias difíceis nos dias que batem os ventos que sopram os ventos que desce a chuva que transborda os rios que nós possamos ter sabedoria assim como um homem prudente que decide edificar a sua casa na rocha e eu tenho certeza, ó Deus que a vitória será dada por certa porque encontramos a sabedoria que vem do Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Meyer. Compartilhe essa mensagem, faça chegar ao maior número de pessoas possível e com certeza o Senhor te abençoará. Em nome de Jesus.